do Instituto Confúcio, uh, na URCS, né? essa instituição está localizada no campus do Vale, trata de cultura chinesa, uh, e vai apresentar o Instituto Confúcio para a gente, falar dos eventos que já aconteceram nesse começo de ano, que foi um começo de ano bem movimentado para o Confúcio, né, ATSI, e também sobre alguns eventos que vão acontecer, enfim, todas as atividades que envolvem essa instituição que está dentro da nossa universidade. Uh, boa tarde, Atos Queria uh, iniciar com os ouvintes Para tu apresentar o Instituto Confúcio na UFRGS Esse trabalho que é realizado aqui no Campus do Vale Boa tarde, Vicente Obrigado pela oportunidade uh, Bom, primeiramente Agradecer né, a oportunidade de, de estar aqui conversando com os nossos colegas Da Universidade, da Rádio da URGS uh, O Instituto Confúcio Ele ele é um instituto Binacional, sempre importante A gente deixar claro isso Ele não é um instituto chinês na URGS, ele é um instituto brasileiro e chinês. Ele é fruto de uma parceria da URGS com a Universidade de Comunicação da China e com a sede do Instituto Confúcio, que é uma fundação chinesa. Uh, e ele está aqui justamente para poder uh, dar à nossa comunidade a oportunidade de ter acesso ao ensino da língua chinesa, conhecer mais a cultura chinesa, uh, ter oportunidade, uh, oportunidade inclusive de bolsas de estudo para fazer intercâmbio na China e realmente uh, adquirir um conhecimento que vai ser muito importante para a nossa comunidade. Uh, e é uh, importante a gente, a gente salientar que a maior parte das atividades do Instituto Confúcio elas são atividades uh, que não tem custo para a comunidade. Né? E mesmo as atividades que têm algum, algum custo, algum investimento, elas são um valor muito reduzido, né? justamente para dar essa oportunidade para todas as nossas... Para toda a nossa comunidade O Instituto Confúcio está... Essa parceria com a URGS Ela vem desde quando? Uh, o Instituto foi inaugurado aqui em 2012 Abril de 2012, então já vamos fazer seis anos de Instituto Confúcio na URICS. Nós tivemos alguns anos antes, uh, ali por 2004, 2005, eu lembro que foi mais ou menos um período que eu era aluno aqui da universidade, uh, onde nós tivemos um intercâmbio muito forte com alunos chineses, né? Uh, existe alguma algum tipo de correlação em relação a essa vinda de muitos estudantes chineses para cá com a vinda do Instituto Confúcio para a universidade? Sim, com certeza, com certeza. Esse movimento que foi começado ali nos na primeira década dos anos 2000, de virem muitos alunos chineses para cá, muitos deles eram da Universidade de Comunicação da China. Eles têm uma eles são uma universidade tradicional, não só no ensino do jornalismo, das, das disciplinas de comunicação, mas principalmente do ensino de línguas. Hoje a Universidade de Comunicação da China ensina 23 idiomas, né? tem graduações em 23 idiomas, entre elas o português. Então, eles fizeram esse convênio com a URGS para enviarem alunos para cá, para estudar por um ano aqui, como parte do curso de graduação. E a partir daí, essa afinidade que já existia entre a URGS e a Universidade de Comunicação, as conversas né, foram, foram indo para outros rumos de, de cooperação e surgiu a oportunidade de se abrir um Instituto Confúcio aqui na Universidade. Né? E como o formato sempre exige... Que haja uma universidade local, uma universidade chinesa, aí a parceria mais natural acabou sendo a universidade de comunicação da China. E eu como estudante de comunicação lembro de ter muitos colegas uh, que entraram posteriormente. Eu entrei em 2003, muitos colegas que a partir de 2004, 2005 eram chineses e, e eu me lembro que a, a faculdade de, de economia e comunicação da Urcs tinha muitos estudantes chineses e na letras também, né? Se comentava muito que na letras também, né? Na letras hoje cerca de 20 alunos todo ano vem 20 alunos só da universidade de comunicação da China. E tem também as outras universidades chinesas, como a Universidade de Harbin. Né? No que que vocês avaliam que... Porque certamente é um enriquecimento cultural muito grande, não só para esses estudantes chineses que vêm para cá, mas para os estudantes brasileiros e de outros países de língua portuguesa que que estudam aqui na universidade. Uh, no que que vocês avaliam nesse período todo uh, uh, em relação ao enriquecimento cultural? Vocês fazem algum uh, alguma avaliação a respeito disso? Eu acho que é, assim, é realmente muito enriquecedor, muito importante, porque tanto para os alunos que vêm de lá para cá, como para os alunos que vão daqui do Brasil para estudar lá na China, é, uma coisa é você aprender o, seu, o idioma, outro idioma no seu país de origem. Agora, outra coisa é você ir lá no país onde se fala aquele idioma, conhecer a língua, conhecer como é que a língua é utilizada no dia a dia, entender a cultura daquele país, como é que as pessoas se alimentam, como as pessoas trabalham, como as pessoas vivem. E aí, você começa a assimilar todo todo aquele ambiente cultural e a língua começa a fazer muito mais sentido. Começa a fazer muito mais... Uh, você começa a entender por que, que as coisas são daquela forma e criar um, uma outra visão de mundo. Porque quando a gente, às vezes, está só restrito ao nosso país, a gente tem uma... a nossa visão da nossa formação cultural. Aí quando você vai para outro lugar e conhece uma outra cultura, com uma... especialmente Brasil e China tem culturas <risos> tão diferentes, Exatamente. Né? Então muitas vezes os brasileiros vão para lá e, nossa, mas isso é feito dessa forma, ah, mas isso é assim. E aí a gente começa a desconstruir a nossa própria cultura, a gente começa a entender a nossa cultura de uma outra forma também. E em relação aos estudantes uh, brasileiros que frequentam o Instituto Confúcio, porque uh, eles procuram o Confúcio para, enfim, se apropriar um pouco mais da cultura chinesa, que é um país com cada vez mais importância no cenário global, mundial. Eles procuram o Confúcio justamente por conta dessa aproximação que a China tem tido com o Ocidente. Como é que tem sido esse, esse, essa aproximação dos estudantes brasileiros que frequentam o Confúcio, por exemplo, para o curso de língua chinesa que é oferecido todos os anos? Bom, uh, os alunos que participam do, do Instituto Confúcio, é, eles têm um perfil muito diversificado. Uh, nós temos muitos alunos universitários, né, mas não só da URGS. Nós temos alunos de outras uh, universidades faculdades aqui de Porto Alegre, da Rio Metropolitana. É, muitas, pessoas, muitos, muitas pessoas que têm interesse de trabalhar com a China, também nos procuram. Ou porque trabalham numa empresa que exporta para a China, ou porque vai trabalhar numa empresa chinesa ou porque tem interesse de um dia trabalhar numa empresa chinesa. Isso é importante, né, Atos? O Confúcio também atende, atende a comunidade toda, não apenas estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente, nós atendemos toda a comunidade. Né? A URGS é a nossa, digamos assim, a base do, do Instituto, ou é o, o quartel general do Instituto Confúcio, por assim dizer, mas o Instituto Confúcio na URGS, ele atende a toda a comunidade. E tá? por isso que ele está aqui no programa sobre extensão. Exatamente. Para atender a, a, a comunidade. Falar um pouquinho sobre os, os eventos do Confúcio, né? nós tivemos o Ano Novo Chinês agora em fevereiro, como é que foi essa... Uh, é, é um evento que também chama muito a atenção né, da, da comunidade em como é que foi esse... foi na Praça da Alfândega, né? Isso, nós fizemos o Ano Novo Chinês na Praça da Alfândega, em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, uh, contamos com a parceria do Memorial, inclusive, né, e da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. Uh, o Ano Novo Chinês, ele é um evento, assim, uh, para os chineses, ele é um evento, é o um evento principal, é o evento mais importante da cultura chinesa. Porque ele, ao mesmo tempo, ele simboliza o ano novo, ele simboliza uma nova, digamos assim, do ponto de vista da, da China antiga, a questão de uma nova colheita, de uma nova, de uma de de um novo plantio, ou seja, o início de um novo ciclo. E, ao mesmo tempo, ele é uma oportunidade para as pessoas que, eventualmente, trabalham numa outra cidade, estudam numa outra cidade, voltar para casa e se encontrar com os familiares. Então, se a gente fosse fazer uma comparação entre a cultura brasileira ocidental e a cultura chinesa, a gente pode dizer que o Ano Novo Chinês combina Ano Novo e Natal, em certa medida. Inclusive, a tradição de, de dar presentes, em certa medida, está presente no ano Novo Chinês também. Então, o Ano Novo Chinês ele é, ele é um evento fundamental e, principalmente, uh, diz a, a, as tradições do Ano Novo Chinês que ele tem que ser feito sempre com uma energia muito forte e sempre com, com muitas pessoas. É um evento realmente de de atrair pessoas, de reunir pessoas. Então a gente tem feito sempre a opção nos últimos anos de fazer eventos externos, abertos, justamente para que a comunidade possa participar desses eventos, possa conhecer mais sobre a China, entender o Ano Novo Chinês. Conhecer mais sobre o Instituto Confúcio. Conhecer mais sobre o Instituto Confúcio também, sobre as nossas atividades. E... Uh, e nós temos sempre tentado oferecer para as pessoas nesses eventos Um pouco, não um pouco, mas eu digo um pouco de cada elemento da cultura chinesa Então a gente ofereceu algumas apresentações culturais Alunos cantaram, dançaram, fizeram artes marciais Nós tivemos algumas tendas culturais também, né, com caligrafia Com alguns jogos chineses, cerimônia do chá E nós tivemos a dança do leão né, que é sempre um, um as danças do leão e do dragão são sempre os símbolos muito, muito lembrados do ano novo chinês, né? então eu acho que foi, foi muito positivo muito importante para nós enquanto Instituto Confúcio, mas para a comunidade que teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura chinesa. Ele ocorre sempre em fevereiro. Ele, ele é aí é que está interessante é o, a parte interessante da coisa porque o ano novo chinês ele é calculado de acordo com o calendário lunar. Então, uh, ele pode ocorrer ou em janeiro ou em fevereiro, dependendo do calendário lunar. Então, uh, por exemplo, o ano novo chinês sempre ocorre na lua nova, mais próxima do início da primavera. Para eles, uh, eles calculam as estações de onda de uma forma um pouco diferente da gente. Então, por exemplo, aqui, onde, quando ocorreu o ano novo chinês, aqui seria verão. Digamos assim, quando eles estão no hemisfério norte, o inverso da primavera seria o outono. Então, para eles, as estações começam um pouco antes do que começariam para nós. Então, a primavera ocorre exatamente no meio do que para nós seria, sei lá, no meio do, do inverno, vamos dizer assim. No meio do inverno, para eles, já começa a primavera, porque eles consideram que o ápice do inverno é o fim do inverno. Então, a partir dali, começa a esquentar, começa a primavera, vai vai nova um novo plantio, então vai, vai começar um novo ciclo. Eles começam a primavera, onde para nós normalmente começaria o inverno, então seria o nosso final... solstício de inverno é a noite mais longa do ano, é onde começa o nosso inverno. Né? Pra, na verdade seria na metade. Ah, seria entre, para nós, 21 de junho e 23 de setembro. Mais ou menos esse período Exatamente no uhum. meio Só que aí como é hemisfério norte acaba Sim, claro Entre janeiro Ufa. e fevereiro Claro, claro Então, por exemplo, esse ano foi em fevereiro Mas no ano passado foi em janeiro uhum. Então depende do calendário lunar Sim E sobre, nós tivemos também agora no, na semana passada Conversa musicada com o Su Yang Que é um músico chinês uhum. uh, Enfim, uh, como é que foi esse, esse evento? Uh, falar um pouco sobre a carreira dele também uhum. O Su Yang, ele... Uh, Assim, quando nós recebemos a proposta né, de, de trazer o Suyam, essa proposta ela foi feita pelo Centro Regional dos Institutos Confúcios da América Latina, né, que é uma, uma instituição criada pela sede do Instituto Confúcio e que ela uh, existe justamente para ajudar os Institutos Confúcios em toda a América Latina a organizar eventos ou até mesmo para se comunicar com a sede do Instituto Confúcio na China. E eles nos fizeram essa proposta de trazer esse músico que é o Su Yang que é um roqueiro né uh, para cá o Su Yang ele é uma assim do ponto de vista artístico ele é extremamente interessante porque ele toca rock ele usa instrumentos muito contemporâneos mas ao mesmo tempo ele na sua música ele utiliza instrumentos antigos tradicionais na música chinesa então ele tenta combinar o tradicional e o moderno na sua música isso, assim, é algo muito novo para o nosso público, né? Então, justamente, a ideia de fazer uma conversa musicada foi de fazer que permitir a ele explicar a sua visão da música, como é que ele entende o cenário da música chinesa contemporânea, para, então, ao final do espetáculo, poder tocar algumas músicas. E eu acho que poucas músicas, assim... Eu, eu sempre eu, eu tenho escutado músicas chinesas por trabalhar também no Instituto Confúcio, por estudar sobre a China. E normalmente as músicas chinesas ou elas são mais tradicionais ou elas são mais modernas, mas o Su Yang consegue reunir os dois. E eu acho que isso que é o foi o mais interessante disso, né? E nós vamos ter em maio também uma competição de cultura chinesa, né? Chinese Bridge agora é dia 6 de maio, né? Exatamente, exatamente. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter a honra de sediar esse evento, né, que ele reúne estudantes universitários entre 18 e 30 anos, e essa competição, ela consiste em provas que atestam a habilidade dos alunos, tanto na língua chinesa, como na cultura chinesa. Então, eles precisam responder perguntas sobre a China em chinês, eles precisam ler textos eh, em chinês, se auto apresentar em chinês, e eles fazem um número cultural, né, que pode ser um número artístico, um número, um número cultural... E esse evento, ele tem várias fases. Ele tem a fase local, a fase nacional e ele tem as fases internacionais que são realizadas lá na China. E pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de organizar a fase nacional do, do, do Chinese Bridge aqui em Porto Alegre. Então vai ser uma... e vai ser na URGS. Vai ser no Salão de Atos da URGS no dia 6 de maio, domingo pela manhã. Vai ser um evento uh, aberto ao público. Nós vamos fazer uma ampla divulgação para que as pessoas possam vir e conhecer também é, esse evento e conhecer mais sobre a cultura chinesa também. Atos, para quem quiser fazer contato com o Instituto Confúcio, uh, enfim, por todas essas atividades culturais, cursos de língua chinesa e outras informações que vocês têm a dar, como é que faz? Bom, nós temos uh, contato em alguns meios, né? nós, uh, as pessoas podem ligar para o Instituto Confúcio no 3308-7492, as pessoas podem uh, entrar em contato pela, com a gente pelo Facebook, Página Instituto Confúcio na URGS e mandar mensagens para nós. Nós temos também um e-mail, que é o confúcio.urgs.br. E nós temos o nosso site, que é o www.icurgs.com.br. Muito bem, Atos Munhoz, do Instituto Confúcio na URGS, para falar um pouco sobre essa instituição que está aqui na nossa universidade desde 2012, realizando esse trabalho de aproximação entre o Brasil e a China, uhum. né, esse instituto binacional. Muito obrigado pela participação aqui no extensão em Foco, sucesso para vocês, e podem contar com a gente na divulgação do Chinese Bridge e de todos os outros eventos que vocês tiverem lá. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado aos colegas da rádio, e estamos à disposição sempre que vocês quiserem conversar conosco, e agradecemos também por, por vocês terem aberto a casa para nós. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca.